Valeu, beijo, se você está após as figurinhas, então bora Mas antes de começar o vídeo, deixar seu like, é muito importante Porque tu vai saber que, se nós são quase chegar a 9 milhões de inscritos Então é muito importante, deixa muito like né, o vídeo para ficar sabendo E também, inscreve no meu canal que a gente está quase chegando a 9 milhões Então por favor, gente, se é muito importante Porque tu vai avisar você, beleza? Então chega de atingir ai ative o sininho do não pra ele. Tô doida aqui Então vamos lá, gente minha coisa vai fazer é o seguinte, eu vai abrir esse pacotinho que está em minha mão, só que eu não consigo abrir porque eu sou muito ruim, de, né? Então eu vou ter que deixar assim, ó. Vai com mais, deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Então vamos lá. Ah não, acho que tem que deixa eu colocar aqui na mesa. Deixa eu só vou colocar as duas coisas aqui na mesa. Aqui, ó. Deixa eu ver. E acho que dá. Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: vou mostrar para vocês. Não, acho que não vai ficar Deixa eu só. Acho que não vai ficar boa. Deixa eu só arrastar um pouco aqui. aqui. <risos> Você quer agora vai. baixo? Não. Então, vamos colocar um, de um jeito muito melhor. Deixa eu ver se esse horizontal vai dar. Não. É melhor colocar em outro lugar. Mas tá bom, né? Um... Vou deixar assim, porque é só com os amiguinhos. Senão, não dá pra mostrar. Então, vamos mostrar aqui as figurinhas com vocês. Então, bora pra lá. Bora lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deitado. Não, senão a escura. Né? É meu hábito jeito muito legal. Que eu não vou conseguindo né? Peraí. aí que uh, Não, senão. Deixa eu ver aqui. Se não dá para ver. Deixa eu ver Ai, gente, então vou colocar aqui no sofá, né? O que vocês acham? Comentem nos comentários. Não, no sofá não. Eita, no sofá não. Não, não, também não. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar esse, essas figurinhas lá da Copa 2018, tá? Será é que vai dar boa? Não, não sei, mas vamos testar. É, acho que vai, né? Deixa eu ver. Uh, acho que vai. É que você não pode ficar missão lá. Por isso que eu vou deixar aqui, ó. É isso, não é Acho que é melhor colocar um álbum. Né? Porque é mais fácil. Deixa eu pensar. Acho que é melhor. Vira. Vira. Assim. assim. Assim. meu. Como assim, velho? Ah, deixa eu colocar aqui, então. É no álbum. Assim dá pra ver. Ai, eu vou ter que pedir ajuda. Meu, não é possível que eu não tô conseguindo aí, acho que o melhor colocar na minha mão. Então vamos começar. Desculpa aí, é que eu tô tentando enviar uma mensagem e não tô conseguindo, mas vamos lá. Vamos ver que tem de tipo figurinha boa aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Opa, deixa eu ver. é, vamos lá. Nós saímos aqui. É, deixa eu só colocar aqui pra vocês. Vai ficar mais fácil. É, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, vamos lá. É, acho que vai, né? Deixa eu ver Vamos lá É... Rubem Dias Acho que é isso, eu não sei Nem sei o nome da Coreia Nem esse Nem esse Tá? Bom, o próximo, cadê os pacotinhos? Ah, deixa eu só pegar o meu pacotinho Aqui, ó, deixa eu só pegar os pacotinhos E já volto. Ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus Opa, deixa eu colocar aqui. E vamos lá. Vamos começar mais um mais alguns pacotinhos. Se não, a gente dá uns 10 pacotinhos, né? Se não, não me engano. Mas vamos lá. Vamos lá. É... Deixa eu ver que A gente sai tem uma dor daqui, hein, Bigalé? Vamos ver. Deixa eu kit Aqui André. Né? Esse cabelo já tem um, né? Então Argentina. E mais 6. Tá? São todas as figuras que eu. Só tinha uma vai ser é repetida, mas tá bom, né? Então vamos lá, mas não tem aí que eu vou tocar com vocês, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que eu te mais seguras, não impedições para o jogo subir. Então, é, vamos lá e não vou falar o jogador, senão vai ficar muito longo, mas vamos lá. Pois é, mas eu nunca faz na minha vida. Não. Mas vamos lá. É, deixa eu abrir mais alguns. Vamos lá, toca pelo vídeo. Vamos lá, aqui. Senão a figurinha vai restar. Ah. Opa, peraí. Senão a é minha câmera vai. Vamos lá. É, deixa eu ver. Esse YouTube. Meu Deus, galera. Como assim? Matias Venk, nós estamos ensinando André Silva e Franco Amani. Acho que é isso, né? Esse nome. Vou pensar. Eu não sei quais é os nomes da Coreia, quais é os. É eu sei falar os nomes parceiros ah, espanhóis, porque eu sou muito bom, né? De falar com vocês. Então vamos lá. Eita, gente. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, esse, esse, esse família que eu já tenho, esse, esse e esse. Tá bom, né? Eu não tinha nenhuma fazer ainda vamos lá fazer alguns vamos lá aqui vamos ver se a gente tirou alguma dourada algum pelo menos não repetido vamos ver é, França, é, Gamalões, Suíça, Coasa e Senegal isso não tem ainda bem né eu é, é, não faço jogadores Pessoal, vou falar nosso país não vai ficar muito longo, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês algumas figuras isso que eu tô tirando, tá? Então, vamos só abrir aqui, ó, para não amassar. Vamos lá, que a gente mais ainda para a gente abrir. Então, vamos lá. Uh, esse do Irã, esse da Sérvia, né? Estados Unidos. Thiago Silva! Até que foi, eu tinha um jogador brasileiro, galera. Um jogador da Costa. Nossa, gente, eu não já gostei. Até que eu não tinha jogador bom repetido, né? Mas vamos lá, se você é mais ficou é esse pedido para todos vocês. Deixa eu ver se. Ah, deixa eu ver. Tá. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, Arabe Saudita. Lucas. Ah, né? Lucas. Luca. Luca, meu! Luca meu amigo da escola. Que nome muito bonito. Mas muito. Uhum. Uhum. Vamos lá, vamos lá Só, né Vai ficar mais fácil é, hum, Jesus Jesus <risos> Eu sei falar Jesus Que é o Marcel Rossi, galera eu Nunca vai fala assim, ó Jesus Jesus, você galera, muitas vezes, tá? Por isso que eu vim em casa Jesus aí eu vim, né? Olha mais aqui, ó Vamos lá, vamos lá é, Vamos ver o que a assim, gente tirou é, Uruguai, de nossa instinta tá? Esse, esse, esse E alguns jogadores que... Eu só tinha de Alcursiva, tá? Ele cobre a Jesus repetiu Alcursiva não então, galera, foi o vídeo de hoje. É se você sou se deixa o um like no vídeo. inscreve no canal que a gente tá 9 milhões. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijos.